galera, hoje eu tô aqui pra montar o um inventário rosa, mano. Acho que um dos temas mais legais pra inventário e vai ser barato. Menos de 150 reais pra você montar um inventário muito foda. E vou dar também uma dica de uma faca bem barata que vai combinar com todas as skins. Então eu tô aqui no servidor de CSGO. Vou mostrar pra vocês as skins, os floats, as condições, preços, onde comprar e tudo mais. Vem comigo. O melhor crash de CSGO. 100.gg, Com 100% de bônus no primeiro depósito. Milhares de skins disponíveis. Use o cupom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 Bom, vamos lá, pessoal. Eu sempre gostei muito das skins rosas. Inclusive, cara, a minha Glock Fade, eu acho sensacional. Não é exatamente rosa, né? É um degradê que vai do roxo pro rosa, pro vermelho, pro amarelo. Mas encaixa aqui. Só que o foco não é fazer um inventário caro. É fazer um inventário barato para que qualquer um de vocês possa investir com skins boas. E eu sempre me baseio em preços do marketplace da China. Ou preços que a galera costuma vender, que geralmente é 30% do preço da Steam, né? Os preços realmente do mercado, né? E não necessariamente preço da Steam ou preço... De alguns outros sites Então, todo bom inventário começa com as pistols essenciais Pro lado CT e pro lado TR E eu escolhi essa Glock Vogue Eu acho que vai combinar muito com a temática do inventário Tem cores rosas, tem um pouco de roxo, um pouco de vermelho Mas eu gosto quando não é só uma cor, né? Quando tem duas ou três cores diferentes E com 15 reais você pega uma Glock Vogue Field Tested, mano Na minha opinião, nem tem necessidade de ir pra uma Minimal Air Ou Factor New É uma skin muito irada dentro do jogo E parece custar mais Já pro lado CT a gente vai de USP Core Cortex também, em field tested nessa daqui, você vai gastar cerca de R$8,50. É uma das USPs mais legais do CSGO. E novamente, mano, parece custar mais. Puxei uma M4S muito maneira que é a Decimator, cara. Ela em Field Tested parece Factory New, vai combinar bastante com a USP, saca só. E você vai pagar cerca de R$37,00. no M4S muito foda. E como todo mundo tá usando a silenciada, eu não vou nem colocar m 4 a 4 aqui nessa lista. Já a K47, eu coloquei essa Neon Revolution, dava pra ter colocado, por exemplo, uma Neon Rider, só que em Field Tested ela já ia sair 300 reais, o do preço do inventário. Enquanto que com a Neon Revolution você vai estar gastando cerca de 55 reais e é uma K bem louca. E é sempre bom ter uma Desert Eagle para aqueles rounds. Essa daqui é uma Desert Eagle bem barata, bem budget, que você vai gastar cerca de 5 reais na versão Field Tested, que é a Deagle Trigger Discipline, mano. Eu acho bem bonitinha, bem legal essa skin aqui. A WP, se você tiver gostado muito da nova Alp Chromatic Aberration, combinaria com as outras skins da coleção aí Do inventário rosa, né? Mas ainda tá muito cara Essa WP. Então a gente colocou a Op Fever Dream Mano, você vai pagar 25 reais E fio de teste. é muito legal Essa é uma das melhores AWPs aí do Tema rosa, né? E vai combinar bastante Com a K47, vai combinar bastante Aí também com a USPzinha, fica um kit Bem legal. E é uma WP bem Diferenciada, né mano? Chama bastante atenção Até agora com todas essas skins Deu exatamente 150 reais Se você quiser investir um pouco mais Eu vou deixar a sugestão da faca rosa mais barata do CSGO Que é a Navaja Fade Você ia gastar cerca de 550 reais só na faca E combina com qualquer skin aqui Que a gente viu hoje, ó Da m 4 s pra faca fica muito top Da faca pra k 47 fica muito top A Navaja Fade é a faca budget da cor rosa aí que mais combina Mas você pode pegar outras facas Fade também Um pouco mais caras Que todas vão casar legal com esse inventário Luva rosa, rosa mesmo Não tem muita escolha A Vice é a que mais combina Só que é uma luva cara pra caramba, mano e O foco é inventário barato Então é só uma sugestão. Estão aqui no final do vídeo. Se você quiser investir um pouco mais em faca e luva, fica um kit legal. Qualquer faca fade com as luvas vai. Mas o foco do vídeo foi realmente as skins mais baratas. E como montar o um inventário rosa com 150 reais. E fica aqui mais indicações de outros inventários baratos que você pode montar no CSGO com a cor que você desejar. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Não esquece de deixar um like. Tamo junto. Falou!